Pelé, o grande rei do futebol, falava inglês. Você sabia disso? What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, seu professor de inglês online e o um mensageiro da brilhagem. O nosso querido rei Pelé infelizmente faleceu e esse canal aqui quer prestar uma homenagem ao rei do futebol, o grande eterno Pelé através de um vídeo singelo, mostrando ele falando inglês em uma das entrevistas, uma das inúmeras entrevistas que ele concedeu. E eu gostaria de é, usar né, a, a imagem do Pelé com muito carinho para mostrar para vocês o, o inglês dele. Ele falava inglês muito bem. E o que a gente pode aprender, né, não somente de jogadas maravilhosas né, que o Pelé fez, mas também aprender com o inglês do Pelé. Teria sido melhor ir ver o Pelé. Então se você gostou dessa ideia, já deixa o like nesse vídeo para ficar feliz, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com todos aqueles que precisam aprender inglês e também que gostam do Pelé, acho que todo mundo, né? Então fica aqui essa nossa homenagem e também é, a nossa aula né, com o grande Rei Pelé. Então eu peguei aqui um, uma entrevista da Sky Sports Retro, Sky Sports Retro. E o título do vídeo é Why Pelé is Called Pelé? É, algumas pessoas em inglês é, pronunciam Pelé, né, Pelé, é, não tem muito ué, né, como a gente fala aqui, mas é por que o Pelé é chamado de Pelé, um vídeo muito interessante, então a gente vai fazer o react aqui com vocês, ok? Vamos lá então. A lot of people will probably be surprised to know that you've never really liked the name Pelé, the nickname Pelé. At 73, have you now got used to it and do you like it now? I think because I didn't like it. I can't. <risos> é, ele, o entrevistador perguntou se ele não gostava do nickname, né, do do apelido Pelé, e o Pelé disse que não gostava e é por isso que pegou. Né? Então a gente sabe que quando a gente não gosta de um apelido, as pessoas continuam chamando insistentemente por ele, né? Então ele não gostou, então é por isso que pegou. Não é sérios, porque I think you you know more or less history because I think you know more or less the history. Então, é, na verdade, é, a pronúncia do Pelé né, com a palavra think, ele pronuncia muito parecido né, com muitos brasileiros. É, think, think né, na verdade, think, Como se fosse um, um S, né, ao invés de um TH, né, a língua no meio dos dentes. Think, think. Então, ele, é, a pronúncia melhor né, seria think. E também ele falou history. History é a história quando é contada a história do Brasil, a história dos Estados Unidos, né? a história da, da guerra, enfim. Então, na verdade, quando você usa a história de um caso, uma situação, você fala story, story. Então, aí ele deveria ter falado, né? I think you know the story, tá bom? My father, uh, he told me, my mother, my father, when I was born, I born in a small town, you know? He... Então, quando ele fala de born, que é o verbo nascer, na verdade, esse verbo vai com um outro verbo, que é o verbo to be. Né? Então, é to be born. Essa é a forma no infinitivo. Então, quando você vai falar eu nasci, você tem que colocar o to be no passado. Então, I was born. Então, on the day I was born, when I was born. Então, só colocar o was aí e tava certinho, tá bom? In Interland of Brazil, called Three Hearts. I born in Three Hearts. Então, I was born in Three Hearts, né? eu nasci em três corações, então ele poderia ter falado né? três corações, o um nome em português, né? só que para ficar de mais fácil compreensão na entrevista, no inglês, uh, ele usou aí a tradução, né? ainda bem que dá para traduzir, né? Three Hearts, já pensou se fosse, sei lá, Minas Gerais? Aí não tinha como, né? Ou então Ribeirão, a Ribeirão Preto podia ser Black River. <risos> Bom, enfim, é uma, foi uma piada, tá? Não traduz um Ribeirão Preto como Black River, tá? And then when I born come the lights. Same, same uh, time come the lights. And then my my father gave me Edison because of a Thomas Edson. Uh -huh. I was very you know, proud to be an, an... Então ele nasceu, quando ele nasceu, né, as as luzes, as luzes piscaram, né, as luzes acenderam. E aí, por causa né, do Thomas Edison, que descobriu, inventou a lâmpada, ele foi nomeado né, pelo nome do, do engenheiro, do, do inventor. I'm of the engineer of the light. Then I used to tell to everybody, oh, my name is Edison. When I started to play with the kids in, in, in another city where my father went to play, because my father was soccer player too. Then I don't know if I made some mistake, because in Portuguese, when Legal, ele fala, I made some mistake, né, eu cometi alguns erros, que, porque mistake, quando você faz erros, né, é make, make mistake, é, muita gente às vezes confunde com do, né, do a mistake, mas não, é make mistake. Boa, Pelé. When you kick with the, with the foot, o pé, maybe because I made some mistake, I didn't kick well, the other, I said Pelé. <risos> é, quando, então aí veio o nickname dele, né, quando você chuta a bola, é o som que faz, tipo, pé, pé, né, pé. E talvez ele tenha chutado errado a bola, feito algum erro, e aí... Pele, Pele, Le... Bom, é, é essa história que ele contou aqui. <risos> Aí vem uma parte da entrevista que eu achei muito legal, né? Porque o entrevistador faz essa pergunta agora. Quando ele está sozinho, entre a família, é, ou ele com ele mesmo, né? Como que ele mesmo se chama? Como ele se autodenomina? Você na porta você diz... é eu! Pelé ou Edson? O que você se chama? Na verdade, as pessoas vão ser surpresas. Se você chegar na minha casa, Pelé ou Edson, minha família me chama Deco. Deco? Deco. Deco. Então, esse é o apelido dele, não né? Deco? Tem três É o apelido que a família dele, né? Tratava ele. Mas eu só... Não, claro, agora... Pelé, eu amo big, É importante para mim. Muito bem. Então, a gente... Uh, percebeu a, a desenvoltura né, que o Pelé tem, que o Pelé tinha na hora de falar inglês a, a alegria no rosto dele né, a, aquela descontração é um, um, um cara muito seguro você vê nos olhos dele né, segurança para falar inglês mesmo cometendo alguns erros né de gramática ou de pronúncia, nada que fizesse o entrevistador não entender né, e, os, e o público também não entender o que ele estava diz, é, dizendo, que é o que eu chamo de fluência. É as pessoas conseguirem passar a mensagem e serem compreendidas. E é exatamente o que o Pelé fazia né, quando falava inglês. Então a gente se despede do rei do futebol com essa singela homenagem, essa pequena aula aqui e dizer né, para todo mundo, assim, galera, eu é, sei que é muito triste e tudo mais, mas esse é um momento de celebrar, celebrar a vida do Pelé, o que ele fez pelo futebol, pelo esporte e pelo Brasil também, porque ele levou o nome do nosso país para todos os cantos do mundo. Numa época que não tinha internet, não tinha rede social, não tinha nada dessa coisa de espalhar informação, né? ele realmente colocou o Brasil no mapa e fez todo mundo conhecer o país, né? ele mesmo, ah, então o poder, né? o Pela já parou até uma guerra, cara. então isso é muito forte, muito legal ah, e, e esse cara era brasileiro, então a gente tem que valorizar um cara desse. Like nesse vídeo para ficar feliz, inscreva-se no canal, me segue no Instagram, eu posto muitas outras aulas de inglês lá e não vai embora ainda. Clica aqui nesses dois vídeos que com certeza vão te ajudar muito no seu aprendizado de inglês. Pode clicar e a brilhagem acontecerá. Eu sou Junior Silveira, professor de inglês and that's it for today. Thank you so much guys for watching e lembrem-se todos vocês. Lembrem-se, I see you around. Bye.